Os últimos conselhos de Davi a Salomão Quando estava chegando o dia da morte de Davi Ele deu conselhos ao seu filho Salomão Davi disse Está chegando o dia da minha morte Portanto, seja corajoso e seja homem E faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim, você será bem sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel Enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma.